Seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal Meu nome é Emerson Paranaguá Hoje você está aqui para assistir esse vídeo Sobre barbeador da Philips Série, 3 mil. Eu fiz uma compra pro meu pai no ano passado, lá no Brasil. Dei pra ele um kit onde vinha um barbeador e várias cabeças pra fazer troca e fazer detalhe. Ele testou, eu testei, eu amei a qualidade do produto. E quando eu cheguei aqui na Polônia, eu resolvi também fazer a compra do, praticamente do mesmo. A única diferença é que eu acho que no Brasil tem algumas diversificações, por exemplo, algumas cabeças a mais. Não me recordo, certo? Mas esse daqui, ele é um pouquinho diferente do que eu comprei. mas é da mesma série é do mesmo estilo do mesmo modelo só tem uns acessórios a mais esse daqui é o barbeador da philips série 3000 ele é um, um tem um design preto bem pequeno você consegue segurar ele a empunhadura da mão muito boa Tem apenas esse botão aqui de liga e desliga e você faz esse liga e desliga Através de apenas um toque. Aqui atrás ele consiste em um engate onde você vai colocar as cabeças que você vem extra. Aqui em cima também tem a cabeça giratória onde você faz a troca da cabeça. E abaixo ele contém uma entrada para carregador. O carregador dele é feito por tomada. E vocês vão conferir aí como é que eu utilizei, como é a performance dele e algumas... Alguns comentários que eu tenho se reclamar da sujeira desse vídeo Vai apanhar, não é a sujeira, você quer reflexo Então assim, aqui está o Philips Série 3000 Então a gente vai fazer um, uma retirada de barba Eu já comecei aqui porque eu ia dar uma banho O que eu acho bacana, o que ele tem aqui é a parte de regulagem Então você pode fazer o clique, trocar primeiro a cabeça E fazer o clique pra ajustar a minha barba eu tenho feito na medida 5 Porque aí ela não fica tão curta e nem tão grossa Então a bateria é maravilhosa Então eu só venho A lâmina dele é muito boa Só dá um tapinha Que o bastante pelo fica aqui nessa, nesse cabeçote E aí é mais fácil de tirar Agora eu vou mudar a cabeça da, da máquina para utilizar, fazer os detalhes Então essa parte aqui, aqui, aqui e a parte inferior Para tirar o cabeçote é bem simples É só você se organizar com relação a onde tá aberto Você faz uma giradinha assim E puxa Aqui, como eu já mencionei, temos vários cabeçotes Então você organiza do lado que é a pontinha da lateral aqui E... Só encaixa Eu particularmente gosto mais dessa lâmina Porque ela, ela é mais curtinha E dá pra fazer mais detalhes Essa lâmina é muito mais rápida E aí dá pra fazer o bigode Então aqui ó O Philips 3000, ele acompanha então três cabeças para fazer alteração, uma para detalhes, uma para corte maior e essa aqui para detalhes menor como nariz e orelha. Ele também acompanha duas cabeças de diferentes tamanhos, essa daqui eu utilizei para fazer a barba e essa daqui você pode utilizar para fazer cabelo. O legal é que ele acompanha um carregador e você pode realizar conexão muito simples na parte inferior. O que mais me impressiona, além da performance do produto, de utilizar, fazer a troca de cabeças, é, conseguir fazer uma precisão com essas lâminas, o que mais me impressionou foi a duração dessa bateria. Cerca de 10 meses eu venho utilizando já e eu fiz cerca de 5 a 4 carregamentos e eles duram muito. Eu utilizo cerca de duas, uh, duas vezes durante a semana. O meu pelo cresce bastante, mas eu utilizo cerca de duas a três vezes e ele já dá conta do recado. E conta aí nos comentários abaixo se você tem algum outro barbeador, Se você já testou esse daqui. E o que, que você acha e o que você recomendaria para as pessoas. Alguma outra linha da Philips Séries. Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, não se esqueça de deixar um comentário nesse vídeo Compartilhar nas redes sociais E conta pra aquele amigo que tá procurando o um barbeador Conhecer e ver um pouquinho desse review Tenha um ótimo dia O que a gente sofre pra gravar um vídeo a Gente, não sai isso Que bosta